Vamos ver se a gente está ao vivo? Pera aí, deixa eu só aqui dar uma olhada. Certinho. Beleza. Bom, boa noite a todos. Já é boa noite. Boa noite, vereador Edmilson. É, boa esse, noite. É o, esse é o primeiro episódio do, do podcast. O anterior a esse eu chamei de episódio zero ou meta-episódio. Um episódio onde a gente discutiu sobre a ferramenta. É... E esse primeiro episódio, no podcast do meu próprio nome, com a criatividade bem baixa, para discutir a... os assuntos da cidade, discutir política focada na cidade de Guarulhos. Então, no episódio anterior, para quem está acompanhando, a gente discutiu sobre comunicação, né? um debate bem bacana, pode conferir na página com meu nome, Raul, ou no Spotify... E hoje é, a gente vai discutir aqui sobre a cidade de Guarulhos para tentar entender o que aconteceu no ano passado. Só para perguntar, tá bom, Áudio? Bacana, tá bom. né? Tá bacana. Beleza. Tá. Então é isso. Então convidamos aqui o vereador Edmilson Souza do PSOL, que tem trabalhado de forma muito atuante aqui na cidade de Guarulhos, com bastante atividade e que vai nos ajudar, com certeza, a entender o que aconteceu na cidade de Guarulhos ano passado, 2021. <risos> para quem está chegando agora, boa noite. Acho que está transmitindo na página. Deixa eu só confirmar para é tá, é o que está com comer mesmo. Está sim? Muito bem. E é isso. E aí, para quem está chegando agora, sempre dá uma forcinha aí no, no compartilhamento, repassar para os amigos. A ideia é que essa live depois ela vai ser transformada em um áudio editado por Spotify. Então, eu sugiro muito que as pessoas aí assistem, Quem trabalha com Uber, coloca aí para tocar. Quem vai lavar a louça aí, coloca e vai escutar, entender um pouco, um pouco de política, vai fazer um Cooper, né? Já vai aí entender a política da cidade. Então, é isso. Com a palavra, então, aí o vereador Edmilson. Boa noite, Edmilson. Olá, quero cumprimentar a todos aqui que nos ouvem. É um prazer estar aqui nesse primeiro episódio aí desse trabalho inovador que, que o Raul tem desenvolvido. Parabéns pela iniciativa, precisamos aí de mais iniciativas dessa que democratizem o acesso à informação, o acesso a notícias, é, o pensamento crítico, enfim, isso faz falta na nossa cidade, porque nós não temos aí é, um conjunto de meios de comunicação que possam levar essas notícias aí à população como um todo. Então, quero agradecer mesmo e me sinto aqui honrado em fazer parte desse episódio aqui, número um. Né? É, eu gostaria, primeiramente, de falar que o nosso tema de hoje é o tema é, sobre o que rolou, o que aconteceu em Guarulhos em 2021. Então, primeiro, nós temos que pegar um histórico um pouquinho antes, porque Guarulhos passa é, por uma crise, é, na minha opinião, uma crise de governo, é, além das outras crises, é, de uma falta de um projeto para a cidade. Na verdade, nós é, viemos nos últimos quatro, cinco anos se arrastando com remendos de iniciativas do poder público. Então, áreas... É totalmente abandonada, sem nenhum planejamento, sem nenhum projeto. É, é óbvio que nós estamos vivendo esses é, dois últimos anos, estamos entrando é, no terceiro ano com o impacto é, da pandemia, é, do coronavírus. Isso, obviamente, traz é, uma situação de muita gente lembrar só desse período, dizer, não, olha, tem um problema, mas tem a ver aí com a questão pandêmica, com a questão da pandemia. E não é isso. Na verdade, nós temos que analisar. É, 2019, 18, 17, que foram anos de desmontes de, de políticas públicas e que vem impactando os anos seguintes, né? Então vou pegar uma área, é, por exemplo, que regrediu em muito. É, vou citar algumas aqui que tiveram impacto, causar, é, que se acumula e que 2021 se aprofundou, que é a questão da é, assistência social, é, do acompanhamento das pessoas que necessitam, da política de acolhimento seja da população de rua, seja da população que vive eh, nas regiões da cidade eh, onde o IDH é, é, é mais baixo, seja eh, da, da população eh, precarizada do ponto de vista da, da perda de emprego, eh, enfim, das diversas eh, possibilidades eh, que o poder público tem de atender essas diversas comunidades excluídas eh, da nossa cidade. Houve uma diminuição, nós tivemos é uma política de fechamento de albergue, por exemplo, de atendimento de população de rua. O albergue funcionava no centro, foi transferido é, lá para o Água Azul, que é um dos bairros mais distantes da cidade. E nós sabemos que esse atendimento é um atendimento que se dá no centro, porque essas populações, esses moradores de rua, acabam migrando é, mais para a região dos centros comerciais ou do centro da cidade. Então, isso foi uma forma... É de distanciar o atendimento, de jogar o atendimento mais longe de forma propositada, é, é, para é, trabalhar na cabeça somente alguém que não pensa política pública, imaginar que tirando o equipamento do centro, vai se resolver e as pessoas que ficam aqui na região central deixariam de ficar e iriam até o Água Azul, ou para outros deslocamentos para cidades vizinhas. Então, ou seja, é uma área, por exemplo, que regrediu. Mas isso é um acumulado. 2021 acho que ela entrou num pico. Por quê? Porque nós tivemos em 2020 é, a pandemia é, muito forte, muito efetiva, impactando as questões econômicas, é, e 2021 nós vivenciamos é, a continuidade do momento pandêmico, mas também os agravantes né, de meses de economia é, não respondendo, de aumento de desemprego, de comércio é, é, com dificuldade, da pequena indústria também, enfim, isso acaba levando a ter um, a necessidade de ter um sistema de atendimento e proteção social que foi destruído nos últimos anos. Então, esse, por exemplo, é o enfoque da questão, se você passar, às vezes, a pessoa... Como é que nós percebemos? Como é que a gente, o cidadão que anda pela cidade, como é que ele percebe? O aumento, aí a explosão do número de moradores de rua. Então, eles estão em várias regiões da cidade, não é só questão central, inclusive é, o ano passado, é, o ano retrasado foi marcado por uma decisão do governo que impactou em 2021, que, por exemplo, foi a retirada, a expulsão dos moradores de rua da Praça Getúlio Vargas. Então, o que, que aconteceu? Olha, aqui nós vamos colocar um aparato militar, que é uma base da GCM, na praça, para poder manter os moradores de rua longe dali. E o que que acontecesse? Os moradores não deixaram de existir. Eles migraram, eles estão na Praça Quarto Centenário, estão em outras regiões por ali. Então, essa, essa visão policialesca de resolver problemas sociais é, se intensificou é, e muito em 2021. É, agora, recentemente, essa semana, nós ganhamos aí uma, uma ação popular que eu movi é, é, enquanto vereador para que retorne para lá, para aquela praça, para aquele local, atividades culturais, que é a destinação do prédio. Porque nós acreditamos que essa exclusão ela não deva ser resolvida, ou essa, esse momento que essas pessoas vivem, com ações policiais, com ações de repressão e sim com ações de inclusão. Então, se nós tivermos na praça um funcionamento do cineclube, como era o projeto de atendimento, de incorporação... Dessas pessoas, a vivência do equipamento público, eu acho que ela cumpre o seu, o seu papel. Nem sempre é, a solução está quando a gente vê uma manchete e olha, a GCM está indo para lá e tudo vai ficar melhor, e tudo vai melhorar. Não é assim. Na verdade, eu acho que agravou a situação. E fora, o abandono da praça está total. Então, ou seja, se tirou, mas ela continua abandonada. Ela continua sem manutenção, ela continua é, é, suja, ela continua é, sem ter ali uma função das praças mais antigas da cidade. Todos esses exemplos muito concretos para a gente perceber como é que passou essas questões das políticas públicas. Né? É, e se nós formos, por exemplo, é, para a área de cultura, nós vamos vivenciar a mesma coisa, a ausência de projetos. O que salvou 2021 é, os números da cultura na cidade foi um incremento da lei Aldir Blanc, que teve que abrir edital para contemplar é, produções culturais da cidade, mas essa, esse recurso é um recurso federal, e tem que dizer, ah, não é um recurso federal que o governo federal mandou? Não, foi uma batalha também no Congresso, os partidos de esquerda, o PSOL, entre outros, esteve na linha de frente, disso para poder garantir, nesse momento de pandemia, recursos para esse setor da, da, da cultura. Isso teve um impacto positivo e minimizou o desastre que tem sido as políticas culturais na cidade de Guarulhos. Em 2021, nós vivenciamos um resultado desses investimentos, pequenos, mas é os investimentos únicos que foram feitos na cultura através é, é, da Aldir Blanc e que vem a outras leis, como a Paulo Gustavo, que está tramitando em Brasília para ser aprovado, colocando recursos na cultura no Brasil inteiro. né? Mais uma vez, iniciativa também de parlamentares no Congresso Nacional e não iniciativa do governo federal. É... Nós temos, Raul, também é, outros índices que a gente verifica como a questão do desemprego. Ele só agravou. Nós não temos nenhuma política de é, auxílio àqueles que estão desempregados, como tivemos em, em outras cidades é, que propiciaram, nesse momento de pandemia, se acolher. Então, 2021 entrou pior do que 2020. Por que, que eu digo pior? Porque 2020 foi marcado, como era um ano eleitoral, o governo fez uma ampla distribuição de cestas básicas na cidade, com motivo eleitoral, eleitoreiro, entendeu? E 2021 agravou-se, porque não se teve nenhuma política disso. Ficou mais do que provado que era só um momento eleitoral. Em 2020, distribuíram 600 mil cestas básicas aí, às vésperas da eleição. Esse acolhimento que teve de forma errada, de forma equivocada, é preciso ser, ter o um acolhimento, em 2021, sequer foi repetido. Então, ou seja, mais é, um, um elemento para a gente analisar dessa ausência de políticas públicas. É, óbvio que é, qualquer análise que a gente faça aqui em 2021, nós temos que considerar alguns momentos do, do governo, como, por exemplo, a questão é, é, da taxa do lixo que foi criada, é, na Câmara Municipal, pelo atual governo, aprovada. Ela está suspensa por uma liminar, mas ela foi aprovada pela maioria dos vereadores. É, a aprovação do fechamento da Proguaru se dá no final de 2020, no dia 17, é, 18 de, de dezembro de 2020, mas os impactos desse fechamento é, vêm é, ocorrer em 2021. Primeiro, com uma luta muito intensa e um movimento é, na cidade inteira entendeu de, de tanto do primeiro abaixo assinado como da lista do referendo diversas caminhadas manifestações assembleias aconteceram eu acho que deu uma sacudida na cidade do ponto de vista é, é, da organização social dos movimentos sociais né? faz tempo que a gente não via isso mesmo nos grandes nos maiores sindicatos da cidade com categorias enormes é difícil a gente localizar nos últimos 10 anos ou 15 anos eu acho que diria até mais que 15 é uma grande mobilização dessa. Tirando o conjunto de servidores, é, que em 2015 para 2016, uma grande manifestação que teve por conta do regime jurídico que o prefeito da época queria implantar, não contemplando é, os trabalhadores e não de acordo com o que queriam os trabalhadores. Tirando isso, eu acho que a grande novidade dos movimentos também recaiu em 2021 com essa organização é, é, da Proguaru na cidade. Tivemos também, em 2021, a retomada de um processo interessante é, do MTST, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que estão num terreno, uma grande ocupação, 200 mil metros quadrados, uma área abandonada há mais de 70 anos, devendo imposto para a Prefeitura, é, batizaram, denominaram a ocupação de Maria da Penha, também um elemento novo que trouxe ali, são é, milhares de famílias que estão ali, acampadas, reivindicando o direito é, à moradia. É, tivemos pro Aguaru, tivemos essa retomada do MTST, tivemos a questão da taxa do lixo e tivemos uma série de escândalos que em 2021 vieram à tona, como, por exemplo, a continuidade dos contratos sem licitação da prefeitura. Então, ou seja, a prefeitura tem feito vários movimentos aí é, é, de contratação de empresas sem licitação. Isso também apareceu de forma muito evidente em 2021. Para não me alongar muito aqui, para a gente até abrir aqui um diálogo, 2021 também é, foi um ano onde a população pôde perceber que tipo de Câmara Municipal nós teríamos. Porque é, os vereadores, inclusive eu, nós fomos eleitos é, para um novo mandato a partir é, de 1º de janeiro. E o que a gente verificou com a taxa do lixo o que a gente verificou com os ataques à questão da educação, com a criação de mais cargos comissionados é, que foram criados é, no ano passado é, e depois, no final do ano, mais 30 é, cargos comissionados, nós vimos também ali um amém o tempo inteiro da Câmara Municipal. Mesmo assuntos localizados em determinados bairros, como é a questão do, Fiora, do Arnaldo José Celeste, que a Prefeitura cedeu uma parte de uma área esportiva, uma das mais tradicionais, o prefeito cedeu para Sabesp, fazer uma, extra, uma estação de tratamento de esgoto num bairro extremamente é, é, é, é, de moradias, é, de população antiguíssima ali, é, mesmo nessa votação desse projeto que concede, nós vimos lá uma Câmara muito consolidada com a maioria do amém, uma maioria é, de cabeça baixa para o prefeito, votando todos os absurdos, que o prefeito tem mandado para a Câmara. Então, 2021 também deu para ter uma ideia de que tipo de parlamento e que tipo de ação vai ser feita. Infelizmente, a notícia não é boa. Infelizmente, é uma Câmara muito alinhada, muito alinhada mesmo, com 24, 25, bate 26, fácil, vereadores ali que votam absolutamente tudo, literalmente absolutamente tudo com o prefeito. Por, fina... Por fim, questão da saúde o que já, nós já havíamos muito ruim, é, em 2020, se deu uma maquiada para poder, como era o ano eleitoral, descambou de novo em 2021, onde nós temos o não pagamento de salário dos trabalhadores das empresas das OS, nós temos a falta de medicamentos que já estava gravado em 2018 e 2019, mas 2000, 2020 se deu uma maquiada nisso, voltou agora com força total e esse quadro, desesperador, eu diria, da saúde no município de Guarulhos. São alguns tópicos, algumas pinceladas que eu dei aqui sobre a realidade, como é que foi 2021, do ponto de vista da vivência da cidade. Né? Nesse lado, óbvio, de quem acompanha a política e quem acompanha as ações da Câmara Municipal e da Prefeitura. Beleza, Edmilson. De fazer uma pergunta. É muito bom que você já parte da realidade concreta né, do que acontece aqui na cidade de Guarulhos, que vai ser o foco aqui do nosso podcast, para a gente entender o que acontece na nossa cidade. No entanto, me parece, e aí quero fazer a pergunta, de o que acontece aqui está conectado a um plano muito mais amplo e muito mais, maior, um plano é, do governo federal. Até tinha uma frase que era do ministro da, da, do meio ambiente, Ricardo Salles, que ele, ele falava assim, né, vamos aproveitar a pandemia para deixar a boiada passar. né? O, o Também o outro ministro da Economia, é, Paulo Guedes, disse que ia jogar a granada no bolso dos servidores. Né? Então, uma série de declarações que parece que a gente sente um pouquinho que as coisas estão bem conectadas. O Geraldo Celestino, na Câmara dos Vereadores, falou que era uma tendência as terceirizações. O, o secretário da Fazenda, o Ibrahim, disse que ele era neoliberalista, né? assumindo já uma linha ideológica. Inclusive, seria legal a gente falar aqui para os ouvintes, então, que tal de neoliberalismo que é esse, que é isso? O que, que é esse tal nome complicado aí que o pessoal fala? Né? Para a gente, às vezes, acha, chegar à conclusão que talvez não seja tão aleatório quanto a gente pensa. Né? As coisas são muito bem encaixadas. né? Eu, como munícipe, a gente, como munícipe de Guarulhos, a gente esperava que durante um momento tão difícil, um momento de desemprego, muitas pessoas doentes, perdendo entes queridos, que o governo, o que as, o prefeito cuidasse da, da cidade, do estado, do, do país. Me parece que eles estão indo num caminho diferente, né? Aproveitando as fragilidades, acreditando na maldade, né? Que o mercado vai ou engolir ou vai salvar todos os, as nossas questões. Pudesse falar sobre isso, essa relação com esse termo aí tão meio enigmático, né, o tal do neoliberalismo? É, na verdade, o que nós temos é, é que verificar que é óbvio, tem uma ligação direta. Na verdade, desde o golpe, é, quando a presidente Dilma foi afastada por um golpe, agora até um dos ministros é, do, do, do Supremo disse: Ó, oh, não havia motivo nenhum para afastar, a questão foi. Foi, foi política lá no Congresso, não tinha crime nenhum para se afastar, desde aquela época, com, com, quando assume Michel Temer, já vem ali é, uma discussão é, nesses setores é, mais à direita da política brasileira, é, é, de centro e de direita, um pouco questionando é, essa questão de qual que é a função do Estado. Voltou um debate que a gente já enfrentou várias vezes Lá nos anos 90, qual que é a função do Estado, do poder público? o que que a prefeitura, Qual que é a função da, da prefeitura? É arrecadar? Qual a função da prefeitura? É, é, é gerar emprego? A função da prefeitura é, é cuidar da saúde, cuidar da educação? A segurança pública entra, não entra? Que tamanho de Estado que a gente quer? A gente quer um Estado, é, uma prefeitura, um governo do Estado e um governo federal que invista, que coloque dinheiro em políticas públicas ou ele deixa para o mercado fazer? Esse debate volta de novo, com muita força, porque o neoliberalismo, enquanto pensamento, é um pensamento de Estado mínimo, de Estado com pouca interferência. E o que, que isso quer dizer traduzindo em miúdos? Então, se hoje uma cidade que nem a nossa de Guarulhos tem 70 e tantas unidades básicas de saúde, o pensamento dessa turma neoliberal é dizer olha, vamos deixar isso para o mercado. Entendeu? Não precisa ter unidade básica de saúde no bairro. Deixa os doutores consulta, essas clínicas rápidas aí que cobram 50, 70 reais, 90 reais pela consulta. Deixa eles atuarem, o povo pega o dinheiro vai lá e paga. Entendeu? Não deixa o povo fazer convênio médico. Eles fazendo o convênio médico, o Estado brasileiro não precisa entrar. Na educação, a mesma coisa. Para que, que garantir é, a, a universalização é, das vagas de escola? Vamos deixar isso para o mercado. Deixa o povo também pegar o dinheiro e ir lá contratar a escola. O grande problema é que nem todo mundo, ou a maioria, não tem esse dinheiro para pagar a escola particular, para pagar a saúde particular, através de convênio, e outras coisas é, da área é, é, de principal atendimento, vamos dizer assim, de primeiro momento, de bate-pronto. Então, essa é, ideia, esse termo neoliberalismo tem a ver com isso. Diminuir o Estado, ele fica bem pequenininho, na verdade, ele gerenciar apenas os interesses ali quando há um conflito. E na maior parte das vezes, gerenciando para é, quem está ganhando dinheiro, quem está lucrando. Gerenciando para os ricos, gerenciando para as elites brasileiras e não para o povo mais pobre. Então, o que, que acontece? O Arun está linkado nisso. Quando o prefeito chega no equipamento que deu uma HMU e diz, ó, oh, aqui todo mundo que é funcionário público vai sair, eu vou colocar aqui uma outra empresa para administrar, porque vocês não manjam nada de administrar é o mercado que tem que dizer, e traz uma empresa privada chamada Gerir, para administrar um hospital público, tem muita gente que fala, não, a Gerir veio, ela veio para administrar, ela trouxe o dinheiro dela? Não. Aí é uma outra face do neoliberalismo. Eles querem a livre concorrência, eles querem, ó, dizer, cada um se vire e tal, mas na hora de fazer investimento é com dinheiro público, porque a Gerir recebia o recurso do dinheiro público para poder administrar um hospital. E piorou os índices do hospital. A fachada ficou bonita, quem passa na frente e é, não conhece, aquele azul neon, parece um shopping center. Mas dentro o atendimento precarizou, o atendimento não era feito, faltavam faltava medicamentos e, os, e os, os, os insumos mais básicos ali para um atendimento do hospital. Isso se espalhou. Quando o prefeito faz isso ali, o que, que ele faz? Ele leva o mesmo modelo é, para as novas é, é, construções, que é o caso do PA antigo PA Paraíso, hoje UPA, UPA Paraíso, é, como é o caso lá do Jardim Paulista, UPA Paulista, é, onde já estava pronto todo o prédio, mas o prefeito é, resolveu inaugurar com esse novo modelo. Diga-se de passagem, isso já não é algo exclusivo desse governo, vem de outros governos com uma menor intensidade. Nos outros governos, preservavam alguns equipamentos, outros entregavam para terceirizações. Eu, particularmente, acho que esse não é o modelo... É, é ideal o modelo ideal um é gerenciamento direto um gerenciamento onde o poder público tem ali a, é, a função de atender a população tem o direito de receber saúde com qualidade aqueles que fiscalizam seja o, par o parlamento sociedade civil ministério público e tal tem acesso mais direto para poder saber se o dinheiro está sendo bem, bem utilizado ou não Guarulhos vem nessa onda, o atual prefeito, ele se elegeu como? Ele se elegeu nesse discurso de que está tudo ruim, a culpa é dos políticos, nós temos que tirar e temos que mudar, é muita bandalheira e tal, tal, ele assumiu com esse discurso, dizia, olha, eu, vou, eu sou modernidade, ele passou, eu sou jovem, sou a modernidade e estou chegando. Em várias é, é, secretarias e departamentos, na verdade, o retrocesso é visível, é visível, você olha e fala, houve um retrocesso. Por quê? Se trouxe aquela ideia, inclusive, quando o prefeito vai a Brasília e posa do lado do Bolsonaro e publica nas suas redes sociais, é também uma base da política brasileira que viu no Bolsonaro é, tudo aquilo que eles não tinham coragem de falar. E eles passaram a falar. Eles passaram a desenvolver o bolsonarismo a partir de... Não, é isso aqui. Só que o que, que acontece hoje, como tem um índice de rejeição alto, porque o projeto naufragou, o projeto de, não, de Bolsonaro naufragou. Entendeu? Tem então, gente fala, ah, mas por que essa rejeição toda? Porque, na verdade, o projeto é um projeto de exclusão. Veja aí o que o Raul falou sobre o que fala o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia. Veja aí quantos nós temos acumulado para entrar na questão da pandemia, do negacionismo, de não comprar vacina, de não incentivar, de, de achar que a venda de armas, a liberação de armas é o que vai resolver o problema do povo brasileiro, de negar programas sociais importantes na área da habitação, na área da segurança alimentar, é, de dizer, olha, aqui acabou, não tem mais isso, não vamos fazer e tal. É, esses prefeitos também dessa leva, vamos dizer, de 2000 para é, é, que se elegeram nesse processo de 2016, de uma dita renovação da política, trouxeram as piores práticas, porque eles diminuíram o tamanho do, do, do, da, das prefeituras, do poder público, aumentaram a interferência de amigos e de empresas para poder negociar. É o que nós estamos vivenciando hoje em Guarulhos. Guarulhos é o seguinte, trocou a Guarulho demitiu 4.700 trabalhadores e trabalhadoras e colocou no lugar o quê? Contratos licitações que não aconteceram, são dispensa de licitação, é, é, é, contratos emergenciais para fazer esse tipo de serviço. Como se a cidade fosse durar apenas 180 dias. Os contratos estão sendo assinados com 180 dias, os emergenciais. E você não tem uma dúvida, na hora que terminar os 180 dias, contrata de novo de forma emergencial. Então, ou seja, é uma lógica que, na verdade, se passa, é, que vem do governo federal, que, infelizmente, vem do governo do estado de São Paulo também, de, de nós termos pouco investimento em áreas sociais. Dizer, ó, deixa que isso aí vai se resolver com o mercado. E é, 2021, eu acho que o prefeito se sentiu liberado, porque reeleito, ele foi eleito, ele precisava passar no teste das urnas. A pandemia o favoreceu muito, muito mesmo. E a falta de um, de um, de um processo de renovação da política, é, em Guar... não renovação estou dizendo de, de nomes apenas, eu estou dizendo de projeto mesmo. Eu acho que nós tivemos uma dificuldade na eleição do povo reconhecer projetos é, é, que apontavam para um outro norte. Isso favoreceu muito o prefeito. Então, além da pandemia, ele foi reeleito. Agora, como disse, o Raul falou aqui, é hora de passar boiada. Eu já estou reeleito. Então, eu vou criar mais cargo comissionado como criou, vou aprovar a taxa do lixo como aprovou, vou mandar fazer uma extração de tratamento de esgoto lá na, na, na Ponte Grande, vou fazer, vou tocar, para mim não tem problema nenhum. A cidade está toda esburacada, mas não se está nem aí. A cidade está mal cuidada, está abandonada, o fim da Proguaru tem gerado um verdadeiro caos nas unidades escolares, nas unidades básicas de saúde, na manutenção da cidade. Mas isso não é, não é preocupação, porque, entre aspas, ah, o ano que vem, agora esse ano, né, já estamos em 22 tem eleição, tem o interesse de eleger aí um deputado federal, um deputado estadual, eu vou fazer o mesmo sistema que eu vinha fazendo lá. É, vou aumentar aí a compra de cestas básicas na época, na, nas vésperas da eleição, faço uma maquiagem aqui, outra colar para ganhar as eleições. Então, ou seja, é isso tem ligações. Se nós pegarmos a política desenvolvida aqui, é uma política que tem muita ligação com essa visão que o bolsonarismo é que o desastre que é Bolsonaro para o Brasil coloca como perspectiva. Infelizmente, é, nós temos ainda uma parcela da população que não enxerga assim, acha, não, isso aí é que não deu para melhorar mesmo, é, não tinha como, é, é, e não é verdade. Na verdade, é uma opção, está se fazendo uma opção política. Quer dizer, ah, o prefeito não sabia. Não, não, não, ele sabe. Ele está fazendo uma opção política. Ah, não, mas o prefeito não sabia que se fechasse a pro Guaru ia causar tanto. Problema. Não, ele sabia. Ele tem uma decisão política que é ideológica, que é de um pensamento ideológico e de um pensamento de gerenciamento é, que nós discordamos. É, Edmilson, é, já sei qual é o seu posicionamento, até pela fala aqui, né? mas queria deixar uma pergunta mais explícita e uma pergunta para o ouvinte também, ou para quem está assistindo. Né? É, essa tática, né, essa lógica, pensamento neoliberal, essa forma de pensar, ele faz uma promessa. A promessa é que o mercado vai conseguir trazer um serviço de maior qualidade e com menor custo, né? Vendo na prática, o que a gente está vendo, aí eu pergunto, vereador Edmilson, vou fazer uma pergunta explícita, né? Mesmo que no seu discurso você já tenha colocado isso, né? É, vendo na prática, perguntando também para o ouvinte, os serviços têm melhorado a qualidade? Será que o valor é realmente menor? E o trabalhador, como é que trabalho, esse novo trabalhador que nessa nova loja, seja nas terceirizadas, no mundo que tem menos servidores públicos, né, como que é essa promessa, ela se cumpre essa promessa, promessa feita pela essa lógica do mercado se cumpre ou ou é uma enganação? Eu, eu, eu acho, Raul, é uma é uma uma das grandes contradições é que esse modelo é um modelo que ele se apresenta é, o tempo inteiro e se intensifica em alguns momentos em vários países. Que é um modelo de dizer: não, olha, agora nós temos a solução e tal. Podemos passar um tempão aqui falando de exemplos, mas na prática, quando implantado, ele não dá os resultados. Porque, na verdade, nós, é, o poder público ele está, ele tem a responsabilidade de cuidar do conjunto das pessoas e é, ter uma atenção especial. É, em relação a quem precisa mais, a quem necessita mais. Então, vou falar, por exemplo, a lógica que se diz, olha, vamos fazer o seguinte, se fizer a reforma trabalhista, que era o que eles falavam, ó, faz a reforma trabalhista, que vai gerar mais emprego, aí o desemprego vai diminuir, se fizer a reforma, se precarizar, ao invés de registro em carteira, vamos fazer aí esses contratos de trabalho intermitente. O que é esse contrato? Na verdade, eu contrato o funcionário, ele pode trabalhar duas horas só por dia, eu só preciso dele duas horas. As outras horas, eu não preciso. Hoje, não. Hoje você contrata trabalho por uma jornada de oito horas. Se ele tá, está trabalhando, ele está protegido ali por um sistema que é o um emprego, carteira assinada e tal. Duas horas, ah, mas isso aí vai ser bom. Vai ser bom porque ele vai receber só por duas horas. Nós temos diversas pessoas hoje que estão nestes contratos precários, entendeu? Sem direito a 13º, sem direito a férias. Na verdade, viraram PJ, né? que é o que se fala de é PJtização, ou seja, você abre um CNPJ para você, uma MEI, e aí a empresa te contrata para você prestar serviço quando ela precisa. Isso pode ser só no domingo, pode ser só no sábado, pode ser só na sexta, pode ser três dias por semana, pode ser quatro dias por semana e tal, e te paga pela hora do, que você prestou. Isso aumentou o número de empregos? Não. Ao contrário, ao contrário. Nós temos uma crise grande, e hoje nós temos aí milhões de pessoas desempregadas, isso aumentou o, o, o desemprego no Brasil. É, outra coisa respondendo bem de forma clara é o que se promete no neoliberalismo não se entrega se prometeu ah não agora vai ficar moderno vai ficar mais barato não é verdade eu vou dar um exemplo aqui é, cidades grandes sempre tiveram né principalmente nas capitais não era o caso não foi o nosso caso de, de cidade não capital Guarulhos é de empresas de transporte público então nós tínhamos empresas municipais de transporte público para que, que essas empresas serviam? Para atender a população, fazer o transporte, o que se arrecadava a parte de tarifa, se devolvia do ponto de vista de melhora da frota, a melhora do, do viário, essa coisa toda. Ah, não, não, esse modelo não funciona. A tarifa é muito cara. Imagina, o pre... a qualidade é ruim e a tarifa é cara. Foi esse discurso. para dizer, ó, o poder público não tem que entrar mais no ramo de transporte. O que, que aconteceu? A tarifa baixou? Não. A tarifa não, não, não, não diminuiu. A, a, a, o transporte melhorou, não? Ele continua muito lotado e em Guarulhos, inclusive. Nós temos uma que em 2020, é, a Câmara Municipal aprovou a zero tributo, zero imposto para a empresa de ônibus. Empresa de ônibus, Guarulhos não paga imposto. Se todo mundo sabe, não paga. Câmara Municipal, o prefeito mandou, votou para não pagar mais imposto. Ó, não vai pagar mais imposto. A tarifa diminuiu porque a empresa deixou de pagar imposto? Não, ela aumentou. O trabalhador do transporte público, quando deixou, a empresa deixou de pagar imposto, aumentou o salário dele? Não, não necessariamente. Não por esse motivo. Então, ou seja, é, é uma visão de que ó, pode bater ou vai dar certinho. É tira e queda. Vamos implementar isso aqui, que vai ter um serviço. Eu acho, não, acho que o serviço é piorado. O serviço da saúde hoje, o terceirizado, é piorado. Muito, muito, muito pior. O serviço de transporte é um serviço piorado. Muito, muito, muito pior. Se nós falarmos, inclusive, é, de outros atendimentos que eram antes extremamente... Vou citar um aqui. Por exemplo, as terceirizações também estão na assistência social. Era... era ah, não, vamos colocar terceirizados porque a gente vai dar mais, mais agilidade no atendimento. Não é verdade. O atendimento diminuiu, o atendimento piorou, e nós temos muita gente necessitando e não tendo é o acolhimento do poder público. E me parece que é matemático, né, Edmilson, porque se é, você altera a lógica e tem as licitações, né, é, essa, essa empresa vai tentar fazer o um menor valor. Né? Ela vai querer o um lucro. Então, para ela ter o um lucro, ela vai repassar menos para o trabalhador. Ora, bolas. Então, esse trabalho vai ser mais precarizado, com menos EPI, mais explorado, talvez não vai ter atenção a acidente de trabalho, por exemplo, esse tipo de coisa, não vai ter um descanso menor, vai exagerar nas horas extra, esse tipo de coisa. Então, você tem uma diminuição da qualidade do serviço, uma diminuição da qualidade da mão de obra, né, da forma que essa mão de obra trabalha. Então, é uma precariedade generalizada, onde não tem ganho fora aqui muitas vezes a grana não fica aqui eu estou falando isso porque eu estou acompanhando de forma bem concreta como que está sendo a transição das empresas da Proguaru, que o serviço que ela própria prestava para quem não sabe que está acompanhando aqui é, é uma empresa que está é, em processo de liquidação não foi extinta ainda né uma empresa que cuidava de muitos um serviços da cidade e empresas é, terceirizadas estão assumindo esses trabalhos né e tá... Chegando uma série de denúncias sobre tanto do serviço tanto da precarização do, do trabalho. E aí o, o patrão, né, a empresa, fala: não, mas é, a, a prefeitura não fez o repasse, por exemplo, em relação à passagem que os trabalhadores da, da CEAL, que foi a, a denúncia que eu fiz, eles não, estão eles tendo que pagar no próprio bolso para completar. Aí a empresa afirmou, afirmou que eu digo assim, que está circulando na internet, não é o que eu fui verificar com a empresa, né? Ah, porque a, a empresa alega que é um, tem um valor com a prefeitura. Então eles não conseguem pagar mais daquilo do que, que é o que tem tá no contrato. Óbvio, precisa dis disputar na licitação, tem que ser o menor valor. É uma lógica, uma lógica que, que não vai, não bate. E dá a impressão de que esse momento da pandemia me parece que é tá um debate muito antigo, né? Priva eh, privatização dos anos 90, privatização versus estatização, me parece, o que eu sinto, que durante a pandemia deveria ser um debate que era para tirar um pouco de lá. Gente, a gente tem uma, uma coisa de exceção. Ninguém previa que, te, que teria uma pandemia. algo de exceção. Os Estados Unidos teve um intervencionismo em determinados momentos, durante a guerra, segundo a Guerra Mundial. É uma guerra, então a gente tem tem que ter um intervencionismo maior para a gente e me parece que não foi esse o caminho se optou por um caminho de classe né um, um, para os ricos ficarem mais ricos saiu aí uma pesquisa que os bilionários no Brasil ficaram mais bilionários né e um caminho ideológico né e aí eu já queria tentar pensar aqui de né que eu acho que isso é muito importante porque muitas vezes a gente debate bastante coloca muitos elementos isso eu acho que é importante né para entender o problema mas também pensar um pouco de caminho, o que se pode fazer diante disso? né? Que caminho se pode fazer para a gente alterar o rumo das coisas e ter uma cidade, não vou nem falar mais estatizada, porque é para quem defende, uma cidade melhor para todos? né? Porque se o mercado cumprisse o que ele promete, tá bom, mas se ele cumpre. Você tem um modelo estatizante, um modelo de mercado, e vem a pessoa e fala: prometo que um modelo de negócio, um modelo de mercado melhor, vai gerar mais emprego, vai ficar mais barato. Aí, aposto que o vereador vai falar, oh, vou pensar, né? Sou de um partido que defende bastante serviços públicos, mas a oferta tá boa aqui, né? Enfim. Então, acho que é um pouco nesse sentido também para a gente tentar entender para a cidade como um O que, que você pensa nesse sentido, Edmilson? É só para dizer, Edmilson, tem bastante gente aqui dando boa noite, acompanhando a live. É, ainda não é uma live de muita, muitos seguidores ou muito acompanhamento, é o primeiro. Primeiro episódio assim que a gente está fazendo com um assunto específico da cidade. Então, vamos acompanhando com calma. Então, a Sandra Amadeu aqui, nossa colega de Luta, mandou boa noite. O Asiel, a Natasha, a Neide Rodrigues. Então, o pessoal aí acompanhando o debate que é, acho que é essencial. A Zélia Maria também. É, o que, o que nós verificamos, Raul, é que a gente precisa. Unificar setores é, na nossa cidade para a construção de um projeto de fôlego é, da nossa cidade. Projeto que passe, que permeia as diversas áreas. Nós não podemos cair no erro, como já caímos outras vezes, é, de apresentar um projeto de construção de obras, sabe? Dizer, ó, se eu for prefeito, eu vou asfaltar tantas ruas, eu vou construir. Não que isso não seja importante, mas quando você foca só nisso, você foca em governos, é o, o, o caso mais. É próximo da gente, é do malufismo em São Paulo. O que é o Maluf? Nada de política social, desprezo por, por serviço público, por, por atividades mais é, fundantes da sociedade ali, educação, onde está a base mesmo, saúde de qualidade, é, pensar em ciência e tecnologia, é, pensar a questão de que as cidades não sobrevivem se não tiver um meio, de, meio ambiente equilibrado, e respeitado e tal. Então, o que, que o maluco fazia ali? Obras. Ó, oh, tá vendo isso? Eu tô fazendo. Tá vendo aquilo? Eu tô fazendo. E, infelizmente, muitas vezes, a própria setores da esquerda cai nessa, nessa simplificação de: olha, nós vamos fazer obra. Entendeu? Não que não seja. Tem que fazer, óbvio, ó, obviamente, mas o que deixa enraizado é mudança é, na relação, inclusive, de se governar. Então, acho que o que nós podemos fazer para mudar isso é nos organizarmos, é entidades da sociedade civil, militantes sociais, militantes de partidos políticos e tal, desprovidos dessa visão de que nós vamos ter é, que construir um projeto que seja um projeto que seja, como é que eu vou dizer, é, absorvido imediatamente por 80%, 90% da população. Não vai ser, isso é um processo de construção, é um processo educativo. Como é que você consegue colocar na cabeça das pessoas que quando você tem uma área de moradia, que tem um déficit de 100 mil moradias na cidade, você não pode passar desapercebido que é, grandes donos de terra na cidade, como é o caso, o cara tem 200 mil metros quadrados de terra, ele não ocupa para nada, ele não faz absolutamente nada lá, ele não paga imposto, e nós não podemos achar que isso é normal. Por mais que para a população, para uma parcela da população, ah, mas não pode mexer porque é dele. Não, o Estado tem obrigação de mexer. Dizer para ele, olha, aqui você tem que desenvolver algum projeto. Isso são coisas que nós precisamos começar a dizer. O transporte público é outro que a gente tem que começar a dizer. Que coisa é essa dessa não intervenção do poder público? Não sei se quem nos ouve sabe, mas todo o dinheiro que é arrecadado no sistema público, é o seu dinheiro, quando você passa na catraca ou com bilhete, um dinheiro ali com o transporte o transporte, todo o dinheiro vai para uma empresa chamada Guarupás, que é uma associação de empresários. Todo o dinheiro arrecadado vai para eles. Não vai para um, para um fundo da prefeitura para dizer, oh, nós vamos fazer. E mais do que isso, além desse dinheiro que eles arrecadam, a prefeitura ainda repassa mensalmente milhões de reais, entre aspas, para contribuir é, é, com, com a política de tarifa da cidade. Então, ou seja, eu estou dando exemplos bem claros que, na verdade, nós vamos debater, nós vamos conversar muito na cidade para que a gente tenha a construção de um projeto que seja um projeto verdadeiro, alternativo. Não seja um projeto de momento eleitoral, não seja um projeto apenas, olha, nesse momento nós temos que debater fora dos momentos eleitorais. Óbvio que no momento eleitoral isso se intensifica, mas a gente tem que perguntar sempre é, que cidade nós queremos daqui 40, 50 anos. O que, que nós vamos fazer com as nossas áreas verdes, que estão cada vez mais atacadas, como é que nós prensamos elas para daqui 40, 50 anos? O que, que nós queremos do, do funcionalismo público para daqui 40, 50 anos? Não dá para a gente entrar só na loja e dizer ah, mas isso aí as coisas vão acontecendo, a modernidade vai chegando, não, nós temos que pensar exatamente o que a gente quer de sistema ou de rede educacional para daqui 40, 50 anos. Nós vamos começar, continuar achando que é normal os nossos alunos, os alunos da escola pública municipal, ficarem sem aula durante um ano, um ano e tanto, não estou falando de pandemia, não, estou falando de uma reforma, que é a reforma lá na escola Perseu Abramo, por exemplo, que não termina nunca, e sabe qual é a solução que a secretaria deu? Não, nós vamos compensar as aulas. Então, enquanto as crianças não voltam, a gente está promovendo uma série de passeios. Está se locando o ônibus para levar as crianças para passear, porque, por incompetência, não se terminou a uma, uma reforma de uma escola pública é, para atender aquelas crianças e aquela comunidade ali do presidente Dutra. Voltar a atender. Então, ou seja, eu acho que a gente tem que é, pensar estrategicamente. E fora, nós temos que ter empresas públicas fortes a cidade precisa constituir empresas públicas fortes, assim como é a Guaru. A Guaru, o, o, o caminho adotado por esse prefeito foi o caminho de fechar. O caminho que nós devemos apontar é o caminho de não fechar e de fortalecer e de combater as coisas que estão irregulares. Se tem muita interferência política, que se tira a interferência política e deixa o um controle da sociedade poder controlar como é que o dinheiro está sendo utilizado e o que está sendo feito. Isso nunca foi feito lá. Ah, tem um rombo, tem um gasto e tal. Mas como que chegou nesse gasto? É culpa de quem exatamente? A prefeitura pagou o que deve? Ou a prefeitura nomeou pessoas lá que não tinham, o prefeito nomeou pessoas lá que não tinham competência para administrar nenhum carrinho de pipoca e colocou para administrar uma empresa tão importante como a ProGuaru. Então, mesmo essa retomada do, do, da criação de empresas públicas é, na cidade, é importante que a gente não, não estamos falando de, de qualquer cidade, não estamos falando de Guarulhos. Estamos falando de uma cidade que tem 5 bilhões de orçamento para 2022. 5 bi. Estou falando de mi. Estou falando de bi. 5 bilhões de reais. Então, uma cidade desse tamanho tem que ter uma política ousada do ponto de vista de ter, ter um suporte público. É isso que a gente precisa pensar para daqui 30, 40, 50 anos. Então, eu acredito muito, Raul, na organização. Eu não acho que isso vai sair é, da cabeça de alguém iluminado. Eu acho que isso é uma tarefa coletiva. E quando a gente fala que isso é uma tarefa coletiva, quando a gente vai falar de, empre... de geração de emprego e de renda, a gente não pode achar que as entidades empresariais elas sabem tudo. Elas podem até saber uma parte, mas elas não sabem tudo. A gente precisa falar com as experiências de cooperativismo na nossa cidade. Nós precisamos conversar com as pessoas que estão desempregadas para poder elaborar esse plano. Quando a gente fala de drenagem da cidade, a gente tem que ouvir, obviamente, os técnicos que entendem disso. Mas nós temos que ouvir a tradição oral que essas pessoas que estão há 30, 40, 50 anos e viram, o avanço e o desrespeito com o meio ambiente sendo feito, elas precisam ser ouvidas para a gente conseguir recuperar. Eu estou citando aqui aleatoriamente, mas eu acredito muito que a gente deva ter organização popular, que, é, que isso passa por diversos setores. Aí você pode até dizer, de, Meus, mas isso é uma coisa tranquila, claro que não. Isso é complicadíssimo. É difícil fazer. É difícil colocar todo mundo dentro de uma sala para debater um assunto e que a gente saia. Só que tem que ter uma premissa seguinte. Que o que a gente está reunindo é para ter uma, uma cidade melhor. Sem soluções mágicas, viu? Sem soluções. Ah, eu tive uma grande ideia, vai resolver. Em São Paulo, o Maluf, quando foi prefeito a primeira vez, disse, eu vou resolver o problema da saúde. Vou criar um negócio chamado Paz que era a privatização da saúde. Ele entregou todas as unidades a, uma, a, a cooperativas fakes que eram criadas para administrar a saúde e o sistema único de saúde. Quando ele fez isso, quando ele saiu da prefeitura, esse sistema foi desmontado. Teve que ser desmontado porque não deu certo só que atrasou o avanço do SUS na cidade de São Paulo, no Sistema Único de Saúde. Então, ou seja, é uma tarefa muito concreta e que a gente tem que incentivar a participação popular. A própria limitação da prefeitura ou dos governos em ouvir a população é algo que deve ser, deva ser enfrentado. Hoje, a prefeitura pode tudo. Hoje, o prefeito pode tudo. Depois de eleito, ele não presta conta para absolutamente ninguém. Absolutamente ninguém. Mesmo esse controle que a Câmara faz como ele tem maioria, lá é um controle manco, é um controle que não, não efetivamente a gente consegue fazer. Então, eu, eu acredito muito. É construção coletiva, é ouvir, é ter paciência mesmo, não achar que nós vamos tirar da cartola uma solução, isso é construído coletivamente, conjuntamente, com quem é interessado em ver uma cidade melhor é, é, aqui em Guadalupe. Você foi falando, eu fui anotando aqui, Virgem de porque essa tarefa... Ela... O pessoal cobra muitos políticos e tem que cobrar mesmo, né? O vereador, o deputado, o prefeito, o governante. Mas a tarefa mais importante é de cada munícipe, de cada pessoa. Então, quem está escutando aqui tem uma tarefa a realizar. Ele fala, o que eu posso fazer? Se organiza, se organiza no seu sindicato, se filia a um partido, eu não sei qual que é o problema que se tem a partidos políticos do Brasil, que é uma ferramenta importantíssima. Né? Participa da associação de bairro do seu, do seu bairro participo da, do Grêmio, da escola, enfim, aí ganha força coletiva. Né? Então, está aqui, né? eu anotei. Viu? Aumentar a organização, com certeza, é, é, é algo essencial. Valorizar os servidores, pensando nesse novo tipo de projeto. Valorizar os serviços públicos. Valorizar a ciência, a gente falou pouco isso, mas está implícito, né? tem um respeito à ciência muito grande durante esse governo. Aí, faz escolhas erradas. Se você valoriza a ciência, você valoriza a técnica. Valorizar a ciência não é só valorizar o desenvolvimentismo, é valorizar também a ciência sustentável, de como fazer as coisas com que não cheguem as enchentes depois, né? se você valoriza a ciência. E uma outra questão, quando eu penso também da, da organização, e aí é uma coisa que eu penso bastante, que eu penso que não é só a questão da razão e de uma boa proposta, porque muitas vezes o PSDB, é a linha do PSDB, né? Ele tem bons técnicos, uma linha boa, mas quem ocupa o poder são os ricos, né? Então acho que também tem aí uma tarefa dos de baixo ocupar os, os espaços de poder, seja em orçamento participativo, com conferências, conselhos, câmara dos vereadores, deputado, presidência, enfim, todos os espaços de poder, os de baixo estão a. a para impor também seu poder não só a ideia né vamos supor que a direita hoje no Brasil ou os grandes empresários chegaram à conclusão que o melhor é os serviços públicos e é o melhor é a racionalidade o melhor é os servidores não dá para confiar porque quando eles menos se você menos esperar eles mudam de ideia então de baixo eu acho muito importante bater nessa técnica que a gente não explorou tanto sustentabilidade de aqui né e o pensamento de longo prazo no Brasil enfim, mudou o governo, muda tudo. Né? Aqui a gente tem o Plano Nacional de Resíduos, é, o plano principal de resíduos, né? muito conectado ao plano nacional, plano diretor. Vários planos que, se, se cumprido bem, você dá um norte para a cidade. Mas fica mudando, o bel prazer, um camarada que, que prometeu uma coisa na campanha, e nem isso ele cumpriu, ele fala uma coisa. se elege, faz Aqui. outra. A gente coletou 30 mil assinaturas para o referendo popular, um prefeito decente já deveria... Não, tem 30 mil assinaturas, a gente vai dar, tem uma alguma pendência na Câmara dos Vereadores, tudo bem, mas o povo disse eu vou aqui escutar a população. Né? Então, uma falta de democracia muito grande. É, enfim, eu acho que esse debate é muito bom mesmo, viu, Edmilson? Você traz uma, uma forma de encaixar a realidade concreta aqui de Guarulhos com o que a gente está vendo no plano, é, no plano federal. Né? Agora, uma, uma última pergunta gente, para a gente tentar já encaminhando para os finalmente. É, você tem esperança, Edmilson? Você acha que, que a gente. Porque o, o Geraldo Celestino disse assim, né? A terceirização é uma tendência. Você acha que é isso? A gente está tendendo para a destruição do país ou você tem esperança que a gente possa viver numa cidade e um Brasil melhor? Né? Não, eu, eu, eu nunca perco a esperança porque. Mesmo nos momentos de, de maior dificuldade, é, é óbvio, quando você tem dificuldades, e essas dificuldades elas passam a ser coletiva o povo acaba se organizando, mesmo que de forma precária, a entender como é que sai dessa. Nós estamos vivenciando isso com a pandemia. eu, eu Você imaginava, alguém nessa sala imaginava que a gente ia conseguir fazer com que 70%, que é gente para caramba... Usasse máscara? Temos 70% da população usando máscara. Ah, tem muito negacionista, tem gente que não usa e tal, mas tem gente falando: povo, alguém está dizendo que tem que usar esse negócio para me proteger e proteger o outro, eu vou usar. Entendeu? A gente, a, a gente iria imaginar que nós teríamos capacidade hoje de vencer o debate do negacionista, porque nós estamos vencendo o debate, tem muito negacionista, mas o número de pessoas que vão se vacinar é muito maior. Muito maior do que eles esperavam. Eles acharam que ia ser mais ou menos igual aos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 50% da população vacinada. Até onde eu li. 50 e pouquinho por cento. Nós temos quase 80%. Ah, mas falta 20%. Aí são diversas razões aqui. E fora, nós estamos com um, um anti-vacina, um negacionista no principal posto do poder brasileiro o tempo inteiro falando besteira. Falando barbaridades. O cara totalmente... É, é, é, maluco é, e falando isso, jogando contra o tempo inteiro. Então, eu tenho esperança, assim. Eu tenho esperança que mesmo com essa dificuldade que a gente tem, que a gente está passando, a partir dessa dificuldade também nascem. Não é que é, tem muita gente que fala, ah, o sofrimento vai... Eu, eu não acredito nisso. Mas eu acredito que quando você tem dificuldade e ela é sentida de forma coletiva, as pessoas procuram a porta de saída, de forma coletiva também. Porque ela sabe que se ela for lá, não vai resolver. É o que nós fizemos. Se nós tivéssemos é, é, aqui não tivéssemos o SUS, ou seja, cada plano de saúde resolve as vacinas, sabe o que ia acontecer? Nós íamos ter as vacinas sendo aplicadas apenas naqueles que têm dinheiro. Então, hoje, um morador de rua tem uma equipe que vai lá vacinar ele. Morador de rua. Muitas vezes ele não tem é, é um teto, ele não tem atendimento e tal, mas o, morador, o, o funcionário público, o servidor público vai lá perguntar o nome dele, cadastrar e dizer oh, nós íamos te vacinar. Se fosse no modelo anterior, que é o modelo, não, deixa, tira o Estado, deixa isso aí para o mercado fazer, o que, que seria? Ah, você é que plano? você é da Mil, ah, a Mil já comprou vacina. Todo mundo que for da Mil, vem cá, vai pagar uma taxinha a mais, entendeu? No seu plano, e você vai tomar a, a, sua, a sua vacina de forma mais tranquila. Ah, você é da Unimed? Na Unimed também vai ter isso e tal, e o restante ficar esperando. Então, ou seja, isso já demonstra que a saída é uma saída coletiva. O SUS é uma saída coletiva. É uma, saúde, uma, uma saída de otimizar recursos, de pensar desde lá da ponta, da porta de entrada na unidade básica de saúde, até uma cirurgia de alta complexidade feita pelos profissionais da saúde. Então, ou seja, eu, eu, eu, eu tenho esperança, sim, porque eu acho que nós vamos ter um processo, não rápido, é um processo que vai continuar lento, mas é um processo de é, adquirir consciência de classe. O que vocês, por exemplo, fizeram com a Provaru, vocês não têm ideia o que é transformar a cabeça de um trabalhador que sempre viveu para sair de casa e trabalhar, voltar para casa, sair de casa e trabalhar, voltar para casa, do ponto de vista dele ele compreender na prática, na luta cotidiana, dizer, olha, nós devemos estar organizados. Inclusive, as pessoas perceberam que até o modelo de sindicato tem que ser diferente para enfrentar esse momento. E não precisou fazer grandes discursos. Não precisou nenhum de nós subir lá e dizer, olha, isso e aquilo. As pessoas perceberam. De, ó, que está fazendo não está certo. As pessoas perceberam a importância de um acompanhamento através de uma comissão de trabalhadores. Então, ou seja, é esse, essa a esperança que eu tenho. Então, que a gente venha muito, muitas outras organizações espraiem pela cidade, e isso é importante que o projeto político seja conversado da cidade, o um projeto político de, de, de médio e de longo prazo, porque essas coisas são coisas que ficam. Então, nós, é, você imagina se cada rua dessa cidade que foi feito, pavimentação, se a gente tivesse feito, se os governos tivessem pensado em fazer um processo de apropriação dessas obras por parte da população, e não como entrega eleitoral. Olha, toma aqui inaugurando, porque o prefeito é bom, ele veio aqui e inaugurou para vocês. Agora, você imagina se tivesse nascido a partir de um processo de reivindicação, a partir de um processo do cara falar e entender. Não estou dizendo dessa reivindicação superficial, que muitas vezes a gente tem, ah, o cara foi numa reunião, entregou lá para o prefeito, o prefeito ficou comovido, vai fazer. Não uma organização mesmo. nós vamos fazer isso aqui coletivamente, mas quando a gente está colocando as fotos, nós queremos discutir as questões do meio ambiente. Nós queremos que discutir a questão da arborização dessa rua. O asfalto vai vir, mas a gente quer discutir os espaços que a gente vai ter aqui da possibilidade de construção da vida coletiva. Então, ou seja, eu, eu tenho esperança, eu não posso... Eu, eu vivenciei esse processo da Proguaru, como vivenciei alguns bairros, processos muito interessantes, através da cultura e através do meio ambiente, das pessoas quererem jogar junto. Das pessoas ó oh, se a gente não estiver fechado entre nós, é, nós não vamos conseguir nada. Se a gente fechar aqui o jogo com a gente, a gente vai para frente. O projeto, a saída não é individual, é coletivo. Então, eu esperança. Eu estou, tô, eu tô, inclusive, achando que a ficha do prefeito, em relação a esse prefeito que está aí, já tinha caído em 2018, 2019. É que ele foi salvo por duas situações que eu coloquei aqui. A pandemia, que mascarou muito e deu brecha e porta para eles distribuírem 600 mil cestas básicas aí, e teve um impacto na eleição, como também nós não tivemos a possibilidade de aprofundar o debate e a apresentação de uma proposta é, onde a população tivesse acesso, dizer, ó, essa proposta aqui que eu quero caminhar, que eu vou fazer. E os erros, obviamente, porque eu não acho que para governar essa cidade nós vamos ter que fazer um arco de aliança que seja tão grande, tão grande, que a gente tenha que abraçar o diabo, tenha que abraçar o capeta para governar a cidade. Eu não, não concordo com isso. Eu acho que a gente tem que ter sinceridade. Vamos perder uma vez vamos perder duas, vamos perder três, não tem problema. Desde que cada derrota dessa tenha um processo de acúmulo e de construção atrás, porque vai chegar o dia da vitória, vai chegar o dia da vitória coletiva, porque as pessoas vão chegar e dizer, pô, eu ajudei a construir isso aqui. É, então, eu, eu tenho, tenho esperança que os próximos anos serão anos desta construção. É, até pelas experiências novas, tem uma juventude, tem uma rapaziada chegando aí, que tem muito mais, esse, vamos dizer, essa pegada mesmo. né? Tem muita gente acomodada fazendo ação, ação política, vamos dizer assim, como se a gente tivesse há 30, 40 anos atrás. Não, não estamos. Hoje, se você tiver um jovem, entendeu? Que ele pode estar na casa dele, com o aparelhinho dele é, é, é, é, de celular, ele pode fazer uma verdadeira revolução. Como você está fazendo aqui, esse podcast talvez não vai ser ouvido agora, mas depois, que pouco eu quero saber o que esse maluco estava falando lá, vou pôr aqui, como você disse, lavando roupa, lavando louça ali, fazendo um serviço, ou se deslocando, põe o um fonezinho. O cara fala: ah, rapaz, eu não tinha pensado nisso. É isso que vai fazer com que se tenha uma virada. Muito bem, Edmilson. Você bem, eu acho que o motivo episódio é com a conclusão, né? Esperança e organização. Sem esperança, você nem se né? Então fica aí para quem está acompanhando. É, queria agradecer, viu, Edmilson? Batemos aqui uma hora, certinho. Uhum. Queria agradecer muito a participação. Agradecer também quem acompanhou. Tem um pessoal legal aqui, acompanhando, ao vivo aqui. E é isso. Estamos, então, no nosso... Chamo de primeiro episódio, mas é o segundo, né? Mas é o primeiro, assim, com já o conteúdo daqui de Guarulhos. E vai ter mais. Vou tentar fazer... De forma otimista, né? É, né? Otimista, pessimista na análise e otimista na vontade, é isso mesmo, né? Então, de forma otimista, toda semana, de forma pessimista, de 15 em 15 dias, não vou deixar de passar batido um episódio discutindo a cidade de Guarulhos, com bastante gente aí que tem muita coisa a dizer. E você também, que quer conversar e falar com a cidade, manda aí que a gente monta um episódio e conversa com sobre o que está acontecendo aqui com o Alisson. Muito obrigado. Deus. E é isso. Logo, logo, está aí no Spotify, no Deezer, em outros lugares de podcast, para quem já escuta podcast, e na página do Facebook Valeu.